Quando é hora de abrir a segunda loja? Em que faixa de faturamento está a sua empresa atual? Então, certamente você quer abrir a segunda, você já tem a sua primeira farmácia. Então, como é que você mede isso? É, você está na faixa ainda de farmácia iniciante, que é até 50 mil mês? Você já passou para a faixa média, que é entre 100 mil de faturamento às 200 mil ou seja tá aquela faixa de acima de 300 mil mês o que você precisa se perguntar é qual é a sua lucratividade nesse percentual de faturamento e talvez o que você vai investir na sua segunda loja se não for muito bem planejado justificado calculado não vai compensar então você precisa realmente saber qual a sua lucratividade atual e se você vai conseguir replicar isso na sua segunda farmácia.